Oh, oh, oh, oh. Levanta o mão geral, vou te colocar pra baixo Cê tá ligado que hoje cê cai do cacho Melhor cê riacho porque cê fala besteira Minhas ideias tão fluindo, pique uma cachoeira Então melhor você parar, eu sou tipo do Tupac Eu vou rimando no tempo do tic-tac Então você pega e repara Cê tá ligado que jornal a rima é rara eu faço rap de forma mais clara É o tic tac, vai rolando o é e os tapas na cara Não para, repara, e olha Cê tá ligado mano, já que você tá na chuva então se molha Não é um cavalo de troia Melhor você parar porque o hip hop o rap é minha joia oh. Cê é louco rapaz, tem resposta do outro lado Ever na voz, 30 segundos, vai DJ Primeiramente, licença pra chegar, salve salve É mais que demais, tá, é tá. tá certo mano, eu vou me banhar na cachoeira Vou pedir a para pra mas manjar, não é bobeira Eu chego aqui só pra representar a semana inteira Fazendo rap pra articular E eu decolo no verso ouroboro, fazendo o meu plano Rap na quebrada mano, é redução de danos A é muito fácil, vejo o prefácio do mundo Sei que é difícil, absurdo, onde ando e desando. Vejo a mágoa, rap é de verdade. é chega tipo a fraga que domina e ensina. A mente é uma chacina, não é por nada. Tendo um pouco, quem sabe você domina, entende? Fala, gira bem, até papagaia aprende. É vem no verso e essa centelha acende. Ai, ai, vocês ouviram, vocês decidem pela ordem. Barulho para Jonão, barulho para ela. 1 a 0, terminou, volta a é na Voz Naquele speak, sem deixar cair o clima é DJ, sorta E proceder, demorou, está no sangue peço Pauliceia, família Mostigang A cada ser presente Que se mostra contente, no rap nossa vida Mantendo a coerência, a coerência Pela fonte da fonte do onipotente Ando à frente, nunca atrás Eu peço a minha pastor eficaz Fazendo um verso aqui muito notório Se for guerra, entrou e a sua mando um verso na frente, no pente Logo, repentinamente, mano Eu mostro como chega articulado, flow insano Vou pegar leve, tipo uma neve Eu tô fio, se você quer rap, é pouco Aqui no pavio, eu vou no evoluiu o frio da minha alma, meu mano, chega no sapato e mantém a calma. Eu, eu, eu, eu, eu. Levanta a mão geral. Tem resposta do outro lado eu, um eu. jornal na voz oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Na moral, você não é o meu amiguinho. Melhor você parar, sair do caminho. Falou que é fogo no pavio, esse amiguinho. Eu sei que nas quebradas você é o esqueminho. E então, você fica aqui, tu deixa só eu te contar. Por isso mesmo, que na base eu vou te contar. mas bem até o papai, não frente. Então cê tá ligado, moleque, você se rende. Por isso que você é o um pivete. Lembrei de racionar as cachorras Playboy se interrete. Isso que acontece, então vou te contar. Cê quer falar de música, agora eu vou buscar. Sabe porque que o sistema é imunológico? Você falou de guerra, essa é guerra mundial, meu avanço é tecnológico. É isso aí. É isso aí. Não, agora já passou. Já passou Terceiro Terceiro Já passou! Terceiro Já passou terceiro! Tá demorando né Eu sei que vai dar terceiro Eu não vou ficar com o cara eu de iau, otário não Parou aí Você começa Terceiro ser decisivo Round Jonão na voz Bate volta DJ Sorta aquela Levanta a mão de novo geral. Terceiro round Uou Uou Uou Uou Uou Uou Uou Uou Uou Uou Aê. Na moral, feita do exército ou bermuda Cê sabe que agora é o um deus do sacuda Sabe que é um retângulo? Cê tá com bermuda, vai ficar perdido Cê não tem um triângulo, é isso que acontece tem que te contar a rima que eu vou, agora eu vou programar. Você vai pelos ares, em todos os lugares. Depois daqui vai dar um rolê lá pra Buenos Aires. Esseiro de quebrada, mano, você não tem consulta. Disso não falo nada, quem é não se divulga. Eu chego no sapato nesse verso, manifesto quando age. Aqui nessa rima, quem interage ataca, ataca. Não é Exército, mas foram um só, faço esse flow dar certo E vou mantendo a dicção, conversa a locução Aí meu mano, cê não vai arrumar nada não Aí moleque, atrás do olheiro eu tô com a fuga Na moral, agora eu sou tipo suga. Eu sou tipo da cultura uga-uga Já você não é do rap e nem se divulga Aí moleque, isso já é comum liguei o Mike é tiro de ele deu Eu vou chegar aqui recuperando nesse fosse é pulga Sugou tudo e triste fala Cala a boca mano, você é goção Melhor você parar, agora eu tô no instrumental Sabe por que, que meu rap é mais legal? O Mike desligou sozinho, até ele viu que você manda muito mal O Mike desligou sozinho, passou ele ligar Mesmo sem o Mike mano, eu consigo rimar O Mike não é nada, eu venho da quebrada todas as caixas de que, que são articuladas Demorou <risos>